Fala pessoal, tudo bom? Por aqui é o Lucas e nesse breve vídeo eu quero compartilhar com vocês o resultado de uma pesquisa que eu fiz com 22 pessoas dentro de um grupo restrito no Facebook que estão aplicando a metodologia do curso Home Office Lucrativo. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero aqui pedir desculpa se deixar alguma falha nesse vídeo, porque eu não sou nenhum cara técnico, tá? Simplesmente peguei aqui minha câmera, simples, e quero aqui gravar para vocês porque eu vejo muitas pessoas infelizmente sendo enganadas e até mesmo iludidas com uma proposta que foge totalmente da realidade do Home Office Lucrativo, porque inclusive eu também me tornei aluno depois de fazer essa pesquisa né, com essas 22 pessoas. Bom, primeiro ponto muito importante, tá, depois de conversar com essas pessoas. Duas não conseguiram ter resultados interessantes e o um motivo é muito sério, acabaram adquirindo o curso fora do site oficial e, por consequência, foram enganadas, né, porque acabaram comprando de vendedores na plataforma OLX não receberam acesso ao conteúdo 100% original e, por consequência, tiveram aulas fora do contexto e também uma propaganda muito forte, né, muito enganosa, onde a pessoa iria ganhar 10, 15, 20 mil sem fazer praticamente né, nada. e Pessoal, não funciona dessa maneira. Vamos lá. Home Office lucrativo ele é um treinamento 100% online, então você não vai receber nada na sua casa, e sim os dados para você logar no seu sistema, então um ponto muito importante. Aonde adquirir? Somente no link do site oficial que está aqui abaixo na descrição. E, e outro ponto muito importante, o e-mail que vocês forem utilizar para fazer a compra vai ser o mesmo e-mail que vocês vão utilizar no cadastro, ou seja, para o login. Então é muito importante que vocês se atentem com o e-mail para receber as informações corretas e depois logarem no sistema. Dentro do, da, do treinamento tá, da área de membros, a gente vai encontrar todo um passo a passo como se tornar um prestador de serviço para grandes empresas como o Facebook, Netflix e outras empresas que têm parcerias com o Google, né, que é o grande... É o grande nome assim da internet quando a gente pensa no Google a gente pensa praticamente em tudo porque muitas empresas diferentes segmentos estão vinculadas ao Google então empresas aí para que prestam serviço de telefonia TV a cabo área da saúde esporte grandes empresas que a gente pode simplesmente fazer um cadastro seguindo passo a passo lá do curso e a gente consegue com isso se tornar um prestador de serviço então, cada serviço que a gente presta, de repente, é, respondendo uma pesquisa, prestando um tipo de suporte diferenciado, a gente recebe um valor X ou um valor Y. Tá? Então, o que é o bacana desse curso? É um treinamento onde a gente consegue ser capacitado, trabalhar de forma 100% honesta, profissional, 100% online, como já diz o próprio nome do curso, né? Home Office Lucrativo. E a gente consegue também, pessoal, trabalhar de uma forma consistente, porque nós vamos basicamente definir os horários que nós vamos trabalhar porque os horários não são impostos tá e sim eles cobram que a gente entregue aquilo que está sendo pedido então vamos lá tem uma pesquisa dentro de uma, uma empresa nova na área de telefonia e eles precisam que a gente responda lá algumas, algumas perguntas, alguns questionários. Então a gente vai escolher o melhor horário para trabalhar e vai responder aquele questionário, e vai receber X valor. Eu não vou entrar aqui no mérito do valor, porque o é que acontece, pessoal? O valor ele vai ser pago conforme a empresa e conforme aquilo que você também está de acordo. Então não tem como aqui eu me basear num valor assim pelo serviço. Tem como me basear hoje no valor que eu e as 18 pessoas estão conseguindo lucrar mensalmente. Hoje está na casa de 5 a 7 mil por mês, tá? Não estou trabalhando de uma forma assim muito cansativa. Basicamente eu trabalho de 3 a 5 horas por dia. Escolho os melhores horários. Às vezes eu trabalho na parte da manhã, às vezes na parte da tarde e às vezes na parte da noite. Eu vou muito também conforme as propostas que eu vejo que vão aparecendo, que vão surgindo. Eu, basicamente, eu estou me adaptando melhor e responder algumas pesquisas e prestar suporte, principalmente para empresas né, que estão aí na área da telefonia, porque é algo que eu gosto. Pode ser que você se cadastre em alguma empresa que, no segmento da área da saúde, da educação, aí vai muito né, de pessoa para pessoa e é muito particular. Agora, pessoal, o link do site oficial está aqui, aba aqui abaixo, eu volto a dizer, porque infelizmente algumas pessoas estão afirmando que é possível ganhar 15, 20, 30 mil por mês e sinceramente, tá, talvez você até consiga ganhar valores expressivos, mas 20, 30 mil eu acho um valor muito alto, então eu acho legal você colocar assim, um teto, tá, algo que seja assim mais próximo da sua realidade. 3 mil por mês, 5 mil, 7 mil, até para que você não venha também se tornar um refém dessas empresas, e sim um parceiro, tá? um prestador de serviço. E aí com o dinheiro que você vai ganhando, você vai criando novas possibilidades, pode ir para um novo mercado, ou até mesmo crescer né, nessas parcerias e conseguir escalar o seu, o, seu, o seu serviço, de repente você é um cara super técnico, profissional, que de repente, você vamos supor que você é um professor de inglês, então você quer responder pesquisas somente é, para esse segmento, cara, você pode cobrar um valor diferenciado, ou então a pessoa vai oferecer, a pessoa, não, a empresa vai oferecer uma proposta e você entra com uma nova Contra proposta, na verdade, porque você tem uma capacitação diferenciada, então esse é o ponto. Agora, claro, que os valores vai ser muito de acordo com a quantidade de, de hora que você vai estar tá, é, disponível para trabalhar e principalmente com a sua capacitação, tá? Se você escolher um serviço simples, você vai receber um valor um pouco mais baixo. Se for um serviço um pouco mais técnico, onde você tem uma capacitação diferenciada da maioria, você vai ganhar mais, obviamente. Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha ficado claro, home office lucrativo para a minha realidade e para a realidade de 18 pessoas que não caíram num golpe, está funcionando perfeitamente, basta seguir o passo a passo que funciona perfeitamente. Tá legal pessoal? Obrigado pela atenção, volto a dizer, o link do site oficial está aqui abaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário. Um abraço e sucesso para você nessa nova caminhada aí.